Zona a minha zona, a minha zona eu curti. Coti estava a me gostar da minha zona preferida. Zona a minha zona, a minha zona eu curti. Ti. Estava a me gostar na minha zona preferida Zona Minha zona a Minha zona Eu curti Com ti. Estava Zona Minha zona a minha zona eu curti com ti Estava a me gostar da minha zona preferida Zona a minha zona A minha zona Eu curti com ti Estava eu me gostar era a minha zona preferida a zona a minha zona a minha zona eu curti e estava a zona a minha zona a minha zona Olha tá. sempre encontraste a tal paz que procuraste